E aí, gente, eu todos muito bem-vindos É o na área e cara Como vocês podem perceber, eu não tô no meu cenário, eu não tô Na minha casa, na verdade eu tô na minha casa, só que é a casa Dos meus pais, e eu não trouxe os meus equipamentos Por isso que a qualidade do vídeo pode não estar Do jeito que geralmente é Mas enfim, eu prefiro gravar vídeo, mesmo que não esteja Com aquela qualidade sempre, do que não Postar nada, então eu vim aqui, cara, porque eu tô Muito feliz, e eu vou Mostrar pra vocês o porquê eu estou Feliz. Mano, fui abrir Sem pretensão nenhuma de vir uma lendária E é sério, cara, aqui as e tá piscando aqui, vai vir uma lendária Fazia tempo que eu não ganhava uma lendária De graça, e agora eu vou ganhar Esse presente aqui da Supercell Vamos abrir juntinho aqui, nós Não tava nem gravando a tela, porque isso aqui foi Aconteceu agora, vamos ver mano, o que que veio Fantasma muito bom, mano Eu consegui colocar meu fantasma nível 2 Eu sou muito cagado, é sério, mano Eu só ganho Mega Cavaleiro e Fantasma As cartas que eu mais gosto lendária. aí, abrindo junto aqui com vocês É sério, mano, tô muito feliz com isso Deixa eu bater até um print aqui Pra botar na thumb, porque, mano do céu lendária de graça, fantasminha Nível 2, cara, sem precisar gastar 40 mil de ouro na loja Enfim, tô muito feliz, é nóis Não esquece de deixar o like aqui embaixo E se inscrever no canal isso mesmo vocês viram, cara, eu ganhei Num baú de ouro, mano Eu ganhei o fantasma, mano E vou conseguir colocar ele no nível 2 Eu não tô nem acreditando, cara, porque assim Eu tava juntando ouro justamente pra Eu tava juntando ouro justamente pra Comprar o fantasma, pra me colocar ele no nível 2 Mas enfim, eu vou upar hoje aqui O fantasma real pro nível 2 Com vocês, vai ser muito top porque agora Atualmente eu tô usando um deck de miner control De mineiro, veneno, né A variação dele aqui usa peca E fantasma real, mano, eu tô muito bom é o meu deck, eu tenho várias cards aqui para upar. E a gente vai começar opando aqui o nosso Fantasma Real pro nível 2 Bora para então o Fantasma Real pro nível 2 Mas antes é disso já deixa aqui embaixo, deixa o seu like E também se inscreva no canal se você aí não for inscrito ainda, beleza? Lembrando galera que o meu cabelo sim vai mudar de cor Mas eu queria que vocês tivessem muita paciência com isso Eu tô em outra cidade, eu não tô em São Paulo, eu tô em Santa Catarina Então é muito longe lá, eu iria fazer Já tinha até combinado com o meu cabeleireiro Só que eu acho que eu vou ter que fazer aqui porque vai demorar muito até eu voltar Então eu preciso fazer... Isso quanto antes E eu estou à procura de um cabeleireiro aqui em Andanaguá Que é que faça essa transformação aí Eu vou virar assim o mago de gelo vai ser azul Porque o povo todo voltou azul Então muito em breve esse cabelão aqui vai ficar azul, beleza? Bora então, cara, melhorar esse fantasma real aqui Pro nível 2, é só 5 mil de ouro E vai valer muito a pena Fantasma real nível 2 Haha! <risos> Muita gente aí nem desbloqueou e eu já consegui colocar ele no nível 2. É ainda de graça, mano, né? O primeiro foi no desafio que eu ganhei e agora consegui ele no baú de ouro, mano. <risos> eu tô muito empolgado, então bora puxar uma batalha aqui no multiplayer pra gente ver o que a gente já fazia, cara. Beleza, estamos jogando contra o -la -la -la -la. Gary Leaf. sei lá, mano. não sei pronunciar o nome desse cara aqui, mas tudo bem, é um deck bem bacana esse aqui, é um deck muito, tipo, defensivo e você vai atacando com Mineiro e Veneno, Mineiro e Veneno, mas se você vir já levou a torre do cara, não é brincadeira assim, tudo bem, vamos esperar o cara atacar alguma coisa, né? Eu não gosto muito de esperar quando eu tô gravando o vídeo, porque eu gosto de emoção, mas, cara, o certo é esperar o cara para ver o que, eu, o que eu vou usar para defender, mas beleza, o cara não tá atacando nada. Vou fazer o seguinte, vou tacar meu mago elétrico aqui, aqui já atrás da torre e vamos ver, o cara não vai tacar nada mesmo, bicho Beleza, já vou fazer o meu combo então, o combo do sucesso, vamos lá, eu acho que o cara não vai tacar nada Ah, tacou, beleza, o cara tacou é cavaleiro, é, beleza nada, beleza nada, porque agora esse cara aqui, ó, ele vai, vai, tomar, vai tomar ferro Beleza, calma aí, ó, esse cara tá muito ferrado, mano, esse cara tá muito ferrado, é sério Olha isso, focou na... Nossa, o Mineirinho tá com a vida cheia ainda <risos> É, é, ele até defendeu bem ainda Era pra me ter levado essa torre dele Mas beleza, por enquanto tá tranquilo Logo no começo da partida já levamos praticamente a torre do cara Já metade da torre do cara Já foi pro Beleléu E vamos ver, mano, Fantasma Real aqui na ponte Vamos ver o que o cara faz Beleza, Bárbaros de Elite Que versão é essa, mano? Não conhecia esse deck ainda Bárbaros de Elite e Meia Cavaleiro. Beleza, esse teu tronco aí não vai adiantar de nada, parceiro porque a minha pecona é um monstro, bicho Tranquilo Não vamos ficar gastando tanto elixir assim Vamos esperar o que o cara vai fazer agora Vai ser meio cavaleiro? Vai ser? Será? Não, não foi Beleza, vou tacar o um venenão aqui O cara tá usando uma versão com executor e tornado Mas esse executor dele aí também já vai cair já Beleza Ai, mano É, não foi o que eu queria que fosse Pelo menos um hit Yes! <risos> um hit aqui Isso foi bom Foi bom Nós estamos conseguindo ter um controle muito top dessa partida o cara não tá conseguindo dar conta, mano O cara não tá conseguindo dar conta Beleza, zapzinho aqui Ops, é, zapzinho todo atrasado Mas, tranquilo, tranquilo Galar, filho Sei lá, mano Dá um jeito aí desse negócio Senão vai, vai, vai ficar complicado pra tu, hein <risos> Beleza, beleza Vou botar a pecona aqui de trás Bate, aí, mano Aí sim, ó Vamos levar essa torre? Aí, vamos levar essa torre Levou <risos> Simples assim, sem muito trabalho Sem muita complicação Beleza, me ferrei aqui, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Beleza, vou ter que usar isso aqui aqui, Senão eu vou me ferrar demais É, gastei bastante elixir porque assim, mano Pra defender de bárbaros de elite, o cara tem que gastar bastante elixir Não tem o que o cara fazer, entende? Se o cara não gastar bastante elixir, o cara se ferra de qualquer jeito Mas beleza, tacar um Mineirinho aqui tacar um fantasminha real aqui Beleza, cara, não adianta puxar O tornado, porque nós levamos a partida E eu nem vi que a gente tava ganhando já <risos> Beleza, pessoal, ganhar a primeira partida Aqui, Fantasminha nível 2 Tá monstrão, tá monstrão mesmo Beleza, galera, acabei de perder uma aqui Tô puxando outra, eu não vou botar a derrota aqui Porque, sério, eu acabei de jogar com um cara Que tinha tudo full, praticamente, e eu perdi Eu decidi não botar, mas tudo bem estamos jogando agora com um cara nível 12 Isso já me dá um aperto no coração, mas tudo bem Eu já ganhei de nível 12, talvez seja Talvez agora seja Sim. Talvez agora eu ganhe de nível 12 também de novo. Tomara, né? Mas beleza. Tá com os morceguitos aqui. Belezura. Tacar o cavaleirinho aqui. E, mano, esse é aqui é um deck. Ó. Oh! Fazia tempo que eu não vi alguém usando eletricutadores. Legal, mano. Fazia tempo. Essa carta eu pensei que já tava esquecida já. Porque, sério, o pessoal lançou umas cartas, né, que, tipo, foram muito esquecidas. Muito esquecidas mesmo. E, beleza. Preciso muito do veneno. Preciso muito do veneno. Preciso muito do veneno. Veneno, veneno, veneno. O bom do eletricutadores é que ele, tipo, para qualquer deck tanque. Ele, tipo, ele para um monte o deck. O deck, não. O... o... É, o tanque. Calma aí, meio louco aqui. Calma aí, mineiro aqui. <risos> o bom de é fazer o combo com mineiro e. e... Tô tanso hoje. <risos> o bom de é fazer o combo com mineiro e mago elétrico é que um mago faz ele mudar de água e isso é bacana. Beleza, beleza, beleza, beleza. Ele bastante dano lá na torre do cara. Isso é bom. O helicóptero não dá tanto dano assim. Mas o bom é que ele dá um, um trava na, na, na carta. Muito interessante, beleza. Venenão aqui, venenão aqui. Eu acho que talvez eu consiga matar essa bruxa se eu conseguir. Vai ser muito bom. Beleza, consegui matar a bruxa e ainda tô dando dano com veneno. O bom do veneno é que você acerta as tropas que passam pela torre, né? E dá um dano bem interessante na torre. Vai levando a torre aos pouquinhos. Isso é interessante do veneno, né? Então, assim, tá bacana por enquanto pro nosso lado essa partida. Ice e Tech. Mano, nível 12, eu acho bom esse cara aqui começar a repensar essa partida. Mano, veneno assim aleatório na peca. É sério mesmo? Beleza, vou tacar isso aqui, aqui, isso aqui, aqui. É, ele vai perder essa torre dele aqui, porque. Okay? Beleza, vou tacar mais uma peca aqui. E vou tacar a bruxa aqui também, ó. Bruxa, poderia ter acertado a bruxa. Não acertou a bruxa. Tanso. João tanso. Eu tenho um certo problema, galera, que é acertar as tropas. É sério, eu não sou bom nisso. Beleza, eu vou levar essa torre do cara aqui. Por enquanto tá de boa, o cara tá quase levando essa minha também Mas Eu acho que nós estamos um pouco na vantagem Não sei porquê, mas eu acho que nós estamos na vantagem Já vou aproveitar e tacar aqui É, o cara acho que não vai conseguir levar a tempo Essa minha torre, beleza, venenão aqui E, e, e nível 12, Ice Tech. Mano, não foi pra tudo dessa vez, bicho. Cara, esse é que deck tá muito bacana. Eu vou deixar o link na descrição se você quer testar, mano. Pega aqui o link, beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece do like, mano. Ganhamos o Fantasminha ainda e colocamos ele no nível 2, no baú de ouro. Isso é muito interessante. Tô muito, muito feliz. Desculpa se a imagem, qualidade de áudio, imagem não seja tão bacana. Mas é isso. Eu prefiro gravar do que deixar o canal sem vídeo, beleza? Um Beijo no coração de cada um de vocês Não esquece do like, beleza? E de se inscrever no canal É nóis